Olá, queridos amigos, olá Brasilzão. Ô, oh, gente amada, pátria querida, verde e amarela. Olha que beleza, tanto que o nosso estúdio é verde e amarelo, né? Um beijo gostoso do coração. Estamos começando aqui pelo Canal Mais Brasil, programa Conexão Brasil. Um programa feito para que você fique bem informado, sem fake news. Um programa feito para trazer você, querido amigo, querido telespectador, de todas as religiosidades, é, de todos os credos, preto, branco, azul, vermelho, amarelo. Não quero nem saber. É gente do bem? Como o Brasil nós temos mais de 85% de gente boa, eu quero os 85% nos vendo. Não é? Aqui nós não fazemos fake news. Aqui a gente só fala as coisas maravilhosas. Apareceu no canal Mais Brasil? É gente boa. De repente aparecem uns caras ruins aí também, mas você sabe, aí nós fazemos uma cruzinha assim. Ó. Você já se inscreveu no nosso canal Mais Brasil? Já no YouTube? Se você ainda não se inscreveu, inscrevam-se, ative o sininho para que nós possamos é, mandar a notificação para você dos programas que nós estamos realizando, das entrevistas que nós estamos fazendo. Hoje, por exemplo, você vai ficar bem informado em um monte de coisa. Leandro Alves Ferreira, olha a fera aí, ó. <risos> Sardinha. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Sardinha. Como é que você está? Tudo bem, na santa paz de Deus. O Leandro é empreendedor, o Leandro é empresário, o Leandro é um cara que entende política nacional, política federal, política municipal. Então, senhores prefeitos do Brasil, senhores governadores, senhores do STF, marrascar-se, né? que hoje nós vamos falar tudo um pouquinho. Não vamos falar mal, não. Nós vamos só falar a verdade. Se, de repente, você não gosta que fala a verdade, eu aconselho você não continuar assistindo esse programa. Né, né Leandro? Exatamente, Sardinha. Leandro, vamos começar falando. Eu, eu, eu tenho uma bronca de quando se, se rasga a Constituição, a nossa Carta Magna. E, ultimamente, rapaz, o STF rasga direto. Nós estamos vendo uma coisa terrível nesse aspecto. Que você me fala da atual situação que o STF apronta com o nosso judiciário? Sardinha, primeiramente eu vou classificar a composição atual do STF. Eu classifico como o Supremo Tribunal Federal do Crime. É, o STF hoje é, ele tem uma constituição à parte e ela Por conta deles, exatamente. É, e essa constituição que eles criaram é, ela tem um único objetivo, é criar a legitimidade para a eleição do Lula em 2022. <risos> Lamentável. Então, é, o sentimento é, do, do empresário hoje, ele eu posso reverberar com, com grande propriedade dadas as dificuldades criadas por esse STF, e isso já é de longas datas, uma discussão ampla, é, junto aos meus amigos, às redes sociais, é do governo sendo feito pelo STF. Quando se fala de Constituição, você espera que o último bastião seja o STF. Quando se chega a uma dúvida constitucional, você espera que o STF decida pela Constituição. Tá? E a maioria das vezes é, a Constituição por si só ela é muito clara. Né? Você não precisa de um intérprete, de uma é, analogia, de uma hermenêutica para se entender a, a Carta magra de 88, que ela foi muito clara, inclusive com a linguagem mais simples. Né? Hoje, um cidadão comum, é, ele consegue ler e entender a Constituição Federal. Então, essa composição do STF hoje é uma vergonha, é uma vergonha, tanto é que se observa há algum tempo, é, subiu um hashtag aí, STF vergonha, vergonha STF, sim, sim, sim, sim. e ela mundialmente foi uma das mais é, publicadas, né? Então, esse é o sentimento de um cidadão, o sentimento do empresário e é o sentimento de uma nação. Né? Você não tem garantias mais, você não tem. É, tanto é que ontem, você, quando observa né, a, a discussão... Na última quinta-feira, né? É, na última quinta-feira. É. É, eu digo não ontem, na última quinta-feira. É. A gente está gravando, né? É, você observa a decisão dos ministros, elas foram pautadas é, em argumentos é, extra-constituição, para poder criar uma situação constitucional. Para liberar o um bandido. Para criminalizar um juiz de carreira, concursado, e automaticamente liberar um criminoso. Criminoso, né, dos, criminoso seus, dos seus crimes. Da alta cúpula. É, e isso deixa a sociedade, o mercado. Eu, eu falo como cidadão, é, fico estarrecido com isso. Como empresário, inseguro demais, porque o mercado <risos> ele precisa de uma segurança jurídica para poder é, investir. Hoje, você observa o mundo todo aí, você tem é, bilhões de dólares, é, você, isso pode ser consultado pelos economistas, confirmado, é, pagando juros negativos em mercados seguros. Sim. Então, é, quando a gente fala de mercado, confiança, a gente fala de juros baixos, investimento franco, emprego. É, quando você faz uma comparação, oh, Sardinha, é, da situação econômica do Brasil hoje, econômica, não na situação financeira do cidadão, mas situação econômica Economia do país. Do país. Você observa que nós saímos de 2015 para 2016 é, com a taxa de juros na ordem de 14% ao ano. Sim. Nós temos uma dívida em torno de 4 trilhões. Né? Quando você pega 14% e chega no juros é, de 2%, é, o que isso significa? Meu Deus. Só uma coisa, Sardinha, sabe qual é? Confiança. Sim. Confiança. Ninguém, ninguém empresta dinheiro barato para mercado que não vai pagar. Tá? Então, Exatamente. quer dizer, o governo, é, pode haver a discussão que houver, pode haver as críticas. Hoje você vê que a imprensa, a imprensa é, hoje é toda, ela é militante, Desculpa, né, Desculpa, eu vou perguntar para você. Imprensa ou fake news que existem aí? Não, é isso? Porque fe... a nacional hoje não é imprensa. Então, mas ela foi suprimida pelas grandes ah, veículos de comunicação, sim, que sim, só sim, produz sim. fake news. É, não tem um jornalista hoje que chama o um economista de, de responsabilidade para discutir esses números. Sim. O que existe hoje, na verdade, é bolodoro de doutor de faculdade. É. É, <risos> conversa sem, sem, é, nexo. sem nexo, sem conexão é, e sem objetividade. Então, é, quando a gente vê isso, você observa o quê? Que o governo tem credibilidade. É, existe do outro lado a justiça tentando descredibilizar a todo momento esse governo, a todo momento. Você vê, as decisões do STF é no sentido de aniquilar ações do governo federal. Então, é, o governo não governa mais, porque o governo foi eleito por, pela maioria da população absoluta, todo o poder emana do povo, isso nos dá até uma satisfação em falar, mas quando você leva para o mundo prático, dá uma tristeza danada. Né? Então, você observa que é, nós elegemos um presidente, não agradou a grande mídia e nem o judiciário. É porque ele secou a teta, né? Exatamente, porque ele estava fora, fora do esquema. Elegemos alguém fora do esquema, que não participava do esquema, que nutria grandes escritórios de advocacias, de parentes associados a ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando se observa as grandes decisões hoje, quando se solta um, um, um grande é, contraventor... Aí é, de uma grande organização criminosa, se observa que o escritório que trabalhou naquela defesa, ele é associado a um parente de um ministro. É. É, e quando essa decisão chega ao Supremo Tribunal Federal, ela já chega decidida, ela já sai do escritório de advocacia e observa só, isso é interessante, porque essas decisões elas são tomadas monocraticamente, no final monocraticamente. de semana, um juiz de plantão, e é carta marcada, é combinado. Você observa, isso não tem mais o que discutir hoje. Então, a insegurança jurídica no Brasil hoje tem provocado uma, uma aflição social muito grande. Né? E o governo tem, em contrapartida, é, é, trouxe uma estabilidade econômica muito grande, que trouxe credibilidade, tanto é que nós, a gente estava falando do juros de 14% ao ano, quando a gente recolhe ele para 2%, você tem aí uma redução de 12%. Quando você pega 4 trilhões e você faz essa conta em um ano, quanto o governo federal não está economizando? Nós não estamos falando de. Nós estamos falando de dois planos-marcha a cada mandato de recuperação econômica, economizado só em juros. Então, como é que nós vamos discutir com os economistas e a mídia de hoje, se ela não projeta esse, esse ciclo virtuoso da economia? Né, Sardinha? Meu amigo. Você está falando aí e eu, eu fico assustado. Eu, eu fico aqui pensando, cá com os meus botões. É, esse círculo vicioso, nós vamos falar mais para frente, mas eu vou falar agora, eu, eu, sou, eu sou bocudo, eu só vou dar um toque. Esse círculo vicioso, vicioso da imprensa não está só no federal, não. Está no estadual e está no municipal. Tem um mundo de imprensa aí dando uma bicadinha no prefeito para não falar as cagadas que eles fazem. Eu estou falando prefeito. Agora nós estamos falando do âmbito federal Mas no âmbito federal, Leandro Chega a ser assustador Eu sou bolsonariano Voto no Bolsonaro em 2022 Só se eu não estiver vivo Mas quem vai me tirar esse direito De não votar no Bolsonaro é só Deus Mas ninguém Se Deus não tirar esse direito, eu não voto É ele que eu sou regido por ele Caso contrário, eu voto no Bolsonaro E só por esse fato que você acabou de dizer, irmãozinho Ele é fantástico ele cortou as tetas. Agora, seis trilhões de roubo, não tem outra palavra, Leandro, tem, para o que o Lula e os, os, os criadores do PT fizeram, ainda porque eu estava vendo uma matéria, Leandro, muito interessante, é, falando, é, essa matéria estava falando justamente do, do, do, do Zé Dirceu. O Zé em si, numa entrevista há tempos atrás, disse que até 2043 eles teriam o dinheiro para jorrar pelo ralo para fazer o PT ser eleito. Só que ele se esqueceu de uma coisa, o brasileiro honesto não se vende assim, não, né? O que, que você acha disso? Sardinha, a gente vive é, uma dualidade muito grande. Esse dinheiro não compra o voto cidadão de bem. Não. Ele não compra, não compra. Não. Mas ele compra. É, Decisões de Estado. Então, quando a gente é fala... Cruz, decisões é, da STF. É, a gente tem que fazer primeiro uma analogia. É, você já parou para pensar quais são os dois maiores poderes dentro do país hoje, do Brasil? De qualquer país, mas vamos falar do Brasil hoje. STF é um deles ou não? Não. Quem é? É a mídia e o governo federal. Mas a, a mídia, desculpa, a mídia fajuta que nós temos aí hoje, a mídia tradicional, não é culpa nossa por assistirmos? Sardinha, não, não, não, não. Tanto é que você observa que existiu uma guinada muito forte é, nos políticos nessa última eleição. Tanto é que o Bolsonaro foi eleito. Sim, Você está dizendo que é bolsonarista, não, mas, mas é, se dependesse da mídia, da grande mídia, da mídia pequena, o é. Bolsonaro não seria eleito. Não. É, então, é, na verdade, essa, essa poluição ela não parte do telespectador, não. Telespectador, acontece uma, uma, uma questão interessante. Eu até estava fazendo uma reflexão há, há poucos dias sobre é, o que a mídia, né, a, a indústria midiática, promove e o que a população compra. Né? Aí se aí leva aquela impressão que você está ouvindo música de baixa qualidade porque tem alguém comprando. Né? E aí você acaba chegando à seguinte conclusão: que na verdade não é assim. Na verdade não é assim. É, o que existe hoje é, na, na, na indústria midiática é, são é, ideias que a própria indústria midiática tem e ela tem um planejamento. A é, é, quem não acredita nisso, mas eu acho que tudo que está acontecendo hoje é, foi, na verdade, uma, uma, uma quebra desse cronograma de planejamento da grande mídia, dos governos, é, é, desses grandes conglomerados é, de informação o que aconteceu no Brasil? Porque houve uma quebra. Quando o Bolsonaro foi eleito, isso, esse planejamento foi por água abaixo. Sim. Eles estão tentando se replanejar, se, se, fazer um novo planejamento, um novo cronograma político, né, porque as ideias mudaram, a população não aceitou, né, e a população devolveu isso. Isso você leva para o lado da música, da qualidade musical no Brasil hoje. É o, a população que compra? Não. Isso é empurrado ah, é é é goela abaixo, claro, né? goela abaixo. Porque você né, faz a seguinte analogia. Uma criança, uma criança, ela aprende a, a gostar de laranja por quê? Ela come laranja. Ela aprende a gostar de, de, de, de uma verdura por quê? Porque você dá a verdura para ela. É, é Ela aprende a se vestir porque você dá a roupa para ela. né E assim é, é o cidadão, quer dizer, muita coisa foi impressa, goela abaixo, e chancelada pelos superiores tribunais, né? principalmente o Supremo Tribunal Federal, que hoje é um militante, né? um militante e eu diria que é uma ditadura judiciária no Brasil. Hoje Sim. um jornalista ele não tem liberdade, como você já viu aí, vários canais de, de comunicação, é, vários jornalistas sendo perseguidos e até presos. É. É, é, e outra, por, que é interessante, é, que é o Augusto Nunes é Jovem Pan, ele cita o seguinte, que, que não tem um, é, um, um processo, né, que tem que ter um, um inquérito, ele diz tem uma coisa, né? o Supremo Tribunal ele cria uma coisa, ele não pode criar um inquérito, ele não pode investigar, <risos> mas ele cria uma coisa e aquela coisa é, dá a, a, a condição dele ir lá e prender e cercear o direito da imprensa é, e do cidadão é, que é. contesta ou até mesmo é, contrapõe as ideias do Supremo Tribunal Federal Se na grande mídia. assim, não estamos seguindo para uma forte ditadura, não? Já estamos. Nós estamos vivendo Nós estamos vendo uma, ditadura, é, uma ditadura do judiciário. E eu posso afirmar para você, de forma contundente, é, que quando o Bolsonaro foi eleito, nós não elegemos o Bolsonaro presidente e automaticamente ele subiu a cadeira e tomou poder, não. não o Bolsonaro não tomou o poder do, do, do, do Brasil. O Estado está emparelhado por três décadas de desserviço, é, de, de corrupção, é, de vícios do, do, do, do, do, da máquina estatal. E o Bolsonaro está tentando tomar o poder, adquirir o poder que lhe foi conferido é, por, nós. por nós, brasileiros, é, numa democracia. Então, ele está com extrema dificuldade. E o maior empecilho hoje para o governo federal e que tem impedido o governo de governar é o Supremo Tribunal. Tanto é, Sardinha, que você pode observar o seguinte, é, quando há uma decisão do governo federal que não agrada a militância... É, socialista, comunista, o que, que ela faz? Ela entra com ação no Supremo e o Supremo chancela aquele pedido, entendeu? Ele, ele, ele, ele reverencia aquele, ele dá ali a favor daquele pedido desse pessoal é, comunista aí que vive na, no anarquismo, essa baderna toda. Então eles recorrem. Então o, o Supremo Tribunal hoje ele virou um Supremo Tribunal do Crime e na verdade um puxadinho desses partidos é, é, socialistas da América Latina aqui. Quando você pega, por exemplo, a gente fala, você tem que puxar isso, ampliar um pouco mais. Você fala do PT, nós não podemos falar do PT como um partido político. Né? Nós temos que ter um, um entendimento claro. Sim. O PT é uma facção. Facção criminosa. Uma facção criminosa é internacional. Exatamente. Ela cometeu crimes no Brasil e em muitos outros países, inclusive nos Estados Unidos, né, tem condenações pesadas para integrantes do governo do PT aquele tempo, porque muitos crimes foram cometidos nos Estados Unidos. sim E aí você, você citaria ali um, uma dezena deles rapidamente, Mas, que não é nosso objetivo, né Sardinha? Não, eu, Leandro, eu fico, eu fico muito triste. Você está dizendo que nós estamos vivendo numa ditadura. O nosso presidente veio recentemente e disse, estou esperando a vontade do povo, mas eu eu, eu eu fico com o pé atrás. O povo brasileiro é muito passivo, o povo brasileiro é muito calmo. O Quando o Bolsonaro diz, estou esperando a vontade do povo, se nós, povo, você disse no início, é uma pura realidade, o poder emana do povo. Fomos nós que colocamos, colocamos, somos nós quem tiramos. certo? Certo? Muito bem. Quando o poder emana do povo, você disse aí que estão vivendo uma ditadura, que o, o STF fez as próprias leis, o STF, o que me deixa muito mais triste ainda, Leandro, é que o jornalista não pode falar a verdade, mas um bandido condenado, bandido. O Lula é bandido. Ele vem na imprensa e ainda tem imprensa que, dá, que abre os microfones para um cidadão desse. Quer dizer, que país é esse? E STF é esse que nós vivemos, onde o bom é punido e o mal é absolvido. Então, Leandro, até que ponto? O que fazer para ajudar o Bolsonaro quando ele diz que estou esperando vocês? Sardinha, é como eu disse, o, o governo ele, ele foi eleito, subiu à a, a, a presidência... Mas ele não tomou o poder ainda. Não, não tomou. Então não deixaram, é? Ué. O que acontece quando a gente olha para o povo brasileiro, dizem, o povo brasileiro é pacífico. né? É um povo que aceita tudo. Não, é um povo que acredita muito. É um povo que tem muita esperança. né? Por outro lado, eu, eu vejo uma forma é, mais branda e digo que é um povo que tem muita esperança, que acredita que a mudança vai vir por meios menos dolorosos. E é o que nós esperamos. Nós somos cristãos, nós esperamos que tudo seja resolvido é, da melhor, maneira, da melhor possível. maneira possível Sem gerar grandes conflitos e grandes prejuízos Isso é o que a gente espera No entanto é, E até é, isso A gente volta no, no, nessa, Nesse julgamento do, do, do Supremo O que intimida O que me intimida hoje Sardinha, não é o Lula Ser candidato a presidente Não, não ele não vai Não me intimida 10 de até voto porque... para lá. Não, Sardinha, vamos lá não me intimidaria o Lula ser candidato a presidente hoje. Não é nem isso, não é essa a questão. A questão é que ele está emparelhado com o Supremo Tribunal Federal e de onde nós não podemos esperar outra coisa, não há fraude. Então, é como nós estamos sendo é, hoje capitaneado por um Supremo do crime, o que você pode esperar de um Superior Tribunal do crime? Não se espera uma, uma, uma decisão adequada. É quando você observa que existe uma grande resistência. Vamos fazer uma analogia, Sardinha. Você tem seu, aqui o seu estúdio. É, tudo que nós estamos falando aqui está sendo gravado. Sim. Ok? Sim. Tá. Mas vamos supor que no final do estudo nós tivéssemos que fazer uma votação aqui para eleger aqui o, o melhor colaborador aqui, ou, ou enfim, alguma eleição aqui. Tá. Entendi. E a gente tivesse uma urna eletrônica. Qual seria a dificuldade, Sardinha, de colocar do lado dessa urna eletrônica, como existe as DANFs, os cupons fiscais, em todo, ó, todo estabelecimento comercial, todo comerciante é obrigado a colocar uma impressora fiscal. Sim. Automaticamente, quando você faz uma compra de um centavo ao infinito, se emite um cupom fiscal, não é isso? Qual era a dificuldade de colocar uma impressora daquela, que tem um do custo lado, mínimo, do um lado de uma urna, um cuponzinho fiscal. quando você... <risos> Você digitar seu voto, que você terminasse a votação, você faria impressão, faria a visualização daquele voto e colocaria aquele voto naquela urna Pronto. para que pudesse ser auditado. Qual a dificuldade? Nenhuma. A Isso, dificuldade é porque extrairia a verdade à tona. Mas o que acontece, o Sardinha, hoje é uma subtração da inteligência do cidadão. Nós falamos agora há pouco sobre a música e a mídia. É. O que eles estão fazendo é subtraindo a nossa inteligência. Né, e brincando com a nossa paciência e a nossa esperança. Isso é muito perigoso, Sardinha. Quando você olha no retrovisor da história, é, os ditadores, né, os governos, você vai em Roma, não muito longe, né, no século XII, XIII, você vê grandes conflitos justamente por essa inação dos órgãos que, aos quais nós deveríamos confiar é, como sendo o último baixão de qualquer dúvida. Por exemplo, partiu para o STF, eu estou tranquilo, porque ali vai ser é, pautada em cima da Constituição. A Constituição é uma carta magna que, quando eu nasci nesse país, né, eu, quem nasceu de 88 para cá ou não, já existiam outras cartas magnas, elas foram reformuladas de acordo com o tempo, né, o tempo e a, e a modernização, né, inclusive das leis, porque as leis se modernizam todo o tempo, elas não são eternas, né, de acordo com a, com a cultura de cada comunidade, e eu ficaria tranquilo porque estaria na Constituição, então o resultado seria esperado. Hoje você não pode esperar nada do Supremo, o que você pode esperar do Supremo é o seguinte: toda a votação, isso fala de forma contundente, senhores ministros do Supremo Federal, de hoje, composição de hoje, toda a votação dos senhores nós podemos saber e ter plena certeza que é contra os interesses da maioria. Então os senhores votam hoje contra os cidadãos brasileiros. Os senhores têm feito um desserviço à nação, isso é uma vergonha, eu falo, eu falo isso como cidadão, como empresário e de forma contundente. É, os senhores estão prestando um desserviço, um, serviço, um desserviço, você ainda corrige, Sardinha, mas um crime não, é criminoso o que os senhores estão fazendo. Vocês são criminosos, são criminosos da pior estirpe, porque quando você espera da justiça é, uma equalização de um prejuízo e chega na justiça, ela torna esse prejuízo, que já é sufocante, uma nação ser saqueada durante décadas por governos aliados com, com ditaduras é, sangrentas, né, que desrespeitam a, os direitos humanos em todas as suas esferas, desrespeitam o direito de ir e vir, desrespeitam o direito a cultuar a sua fé, né, e esse STF ele vai ainda agravar esse prejuízo. O que, que, que, que o cidadão tem que fazer? Hoje correr do STF. Quer dizer, o STF é uma, é uma coisa que nós não podemos, um cidadão de bem, entrar com recurso. Nós vamos perder. Nós vamos perder e outra coisa. É, é muito triste a gente ouvir isso aí, o, o, o Leandro falando isso aqui. Leandro, eu, eu inclusive eu vou para essa câmera aqui, ó. Eu quero mandar um recado para a deputada Bia Kis, que nós já mantivemos contato com ela e com a assessoria dela. Ela vai falar com a gente a semana que vem a respeito do voto impresso. Passa, Leandro. No Supremo? É. Não. Não passa. Não passa, passa e não. E o que vai acontecer? Não passa não porque a votação, é, essa última votação do Supremo Tribunal Federal, quando se observa o argumento dos votos dos magistrados, se observa que são argumentos de advocado, de advogados... Mas o voto de... impresso não vai de... para o Senado, não vai para a Câmara depois para o Senado? Mas quem governa hoje, o Sardinha, quem deu ordem... Vamos lá, quem deu ordem ao Senado para abrir uma CPI... É contra o presidente... Que é uma exatamente, beideira. exatamente. Quem deu ordem, porque quem decide se uma CPI atende todas. Se, primeiro tem que há de existir é, evidências ou pelo menos algumas denúncias de, de, de, de algum crime acontecendo para que se investigue. Mas vamos lá, vamos falar da, dessa, dessa, dessa CPI da Covid. Olha que arrumado, olha que bicho que não tem é de pedra nem cabeça, né? mas ele tem um nome, que se chama militância. De, de, de, dos partidos comunistas, mais STF. Vamos é. lá. Quando você observa, por exemplo, Sardinha, você tem sua empresa. Eu sou um juiz, proíbo você de agir na gestão da tua empresa. Você não pode fazer nenhuma gestão dentro da tua empresa, em nenhuma das áreas. Seja na área de produção, seja na área financeira, seja na área de contratos, você não pode fazer nenhuma delas. Mas eu te obrigo a pagar a conta daqueles diretores seus, dos seus é, gerentes, que tomam as decisões e não admito você interferir nessas decisões. É o que está acontecendo. Aí né? depois, lá na frente, eu monto uma CPI, obrigo o, o, o Poder Legislativo, que devia, na minha opinião, ter não aceito isso, não seguido essa decisão judicial aí, entendeu? É, não por se tratar de constitucional ou constitucional, é imoral. Nós não estamos falando questão de constitucional, Ela é imoral, é imoral. Ela salta os olhos, é uma aberração para investigar as ações do governo federal, a, a, a, ações essas que o próprio Supremo é, impediu o presidente de agir. Né? Não, você, cons... aí, Ver... você, não, não tem lógica, né? Desculpa, é, vê se você consegue entender uma, uma, uma dá questão entender, dessa. Não não tem. Agora, oh, oh, eu, eu fico muito triste com todas as pessoas que eu pergunto, passa o, o, o, o voto impresso, todo mundo diz não, inclusive... Eu, numa entrevista com o deputado federal lá do Rio Grande do Norte, o, o deputado Giron, Sim. general, ele me disse, não passa. Giron! E, se me permite, Sardinha, é, no dia 1 de maio agora, estarei com eles lá, no Rio Grande do Norte, Natal, no, numa grande carreata, no, no, no dia do trabalho. Tá? E... E, um, um assunto que, que vem à tona agora, nesse momento. Há uma preocupação, Leandro, é, das autoridades, o Roberto Jefferson, o, o Leandro, teu Charalá da van, é, de se fazer, de se fazer é, uma, uma passeata no dia 1 de maio, lá na Avenida Paulista. Nós vamos trazer algumas coberturas de lá. Bom, resolve alguma coisa? A passeata? É. Sardinha, resolve resolve. resolve. resolve porque é o seguinte. É, quando a gente Vai fala... Vai intimidar o STF? Intimida, intimida, é? intimida, tanto intimida, Sardinha, que é o seguinte, a população hoje pode observar, não tem um ministro do STF que tem coragem de sair às ruas ou pegar um voo de carreira. Não tem. Não, eles andam não, nos aliás, aviões for da Força Aérea Brasileira. O Augusto, né? Anda na não, rua que nem a gente anda. Não anda, não anda. Então, é, isso intimida sim, porque eles não vão conseguir viver como ratos, ratos, né? É, mas desfrutando é, de, uma, de, um, de, um, de um luxo de um imperador. Né? Porque o, o que você observa hoje, é, tem que ser falado, Sardinha, quando a gente entra é nesse assunto, ele não tem fim. Não tem jeito. Mas quando é você observa uh, um ministro supremo do Supremo Tribunal Federal, você parou para fazer uma analogia de quanto custa a rainha da Inglaterra e quanto custa um ministro do Supremo nosso? Parei e fico muito triste com essa condição. É muito desesperador. É praticamente igual. Nós temos 11 reis no Supremo. É. Imagina o agora custo. somando o custo dos 11 reis a mais do que tem lá na rainha. Exatamente. Exatamente, exatamente isso. Já Para prestar um desserviço à nação. Esse é o que a gente está vivendo. É, não é uma questão de, de você estar tá militando em favor de um governo. É quando é, a gente fala em militância, o, o Sardinha, há é, é, é de se explicar o que acontece. É quando você discorda de, de um governo, como nós discordamos, Sardinha, do governo PT, é, com as ações que vieram tomando, todos os escândalos, isso veio de forma pulverizada, é, vindo, assim, as porções, todo, todo mês, é todo a cada seis meses, depois a cada mês, né, depois a, praticamente a cada 15 dias, né, é, você começa a observar, o Sardinha, que... O povo tinha um anseio por mudança. E não é questão de militância, a população não aceitava mais o que estava se vivendo, era uma vergonha, a nossa credibilidade tinha caído por terra, o brasileiro estava sendo maltratado, até entrar em outros países com, com maior rigor, ele era tratado como... é, é, é discriminado, Sardinha. O brasileiro era é discriminado, isso ia para os Estados Unidos, era você é vendo um governo, Mas você é para um governo e tal, enfim. Aí você decide... Mudar isso porque você tem um candidato que. que tem condição de mudar. Que reverbera a, o anseio da população. Reverbera Aí vem o anseio. STF e não deixa, vamos trabalhar. Exatamente. Mas não é militância nossa. Na verdade, nós não votamos porque nós, nós, nós somos apaixonados por, por, por esse nome, A ou B. Nós somos, o Sargento sabe como nós somos? Nós somos apaixonados pela lei e a ordem. É, Entendeu? É. Então, quem fala em nome dela, isso, é quem fala em nome dela, Sardinha, é vai ser respeitado. Então, o Bolsonaro falou em nome da lei e da ordem. Então, hoje nós estamos é, seguros que o Bolsonaro vai tomar uma decisão correta sempre que for acionado, que for permitido, né? Porque nós temos que também ter essa ponderação. Sim. Porque ele fala em nome da lei e da ordem é. e dos bons costumes. Então, isso, se observa que a população, na sua maioria, quer isso. E está muito difícil da Mas, mídia Leandro, entender isso. Eu vou contradizer alguma coisa agora. Você acabou de dizer que o voto impresso não aprova. Então vai haver falcatrua. E se houver falcatrua, o Bolsonaro pode não ser novamente o presidente da República pela roubalheira que sempre teve. Desde a época do então Gagá Fernando Henrique. Desde a época que o Fernando Henrique implantou a urna eletrônica, é roubalheira, sempre teve. Inclusive, para o Fernando Henrique e o Zé Serra, o tiro saiu pela culata. Era para o Zé Serra ganhar as eleições e continuar ainda a roubalheira do PSTB, Porque não vai falar para mim que não mudou, porque, que, que não tinha roubalheira, porque tinha. Acontece que o tiro saiu pela culata, correto? O tiro saiu pela culata e o Lula ganhou as eleições. O Lula pegando, ele conseguiu fazer a falcatrua. Por um erro de cálculo, mas por providência divina, eu acredito nisso, o Bolsonaro... Que, ter, que teria ganhado as eleições no primeiro turno, conseguiu no segundo turno por um erro de cálculo nos fazer as falcatruas nas urnas eletrônicas. Isso está comprovado. Todo mundo já diz isso. Aí eu pergunto para ti, não tem o voto impresso. E aí? Vão continuar fazendo a falcatrua? Vão errar de cálculo de novo? É, Sardinha, aí eu deixo um recado a esses canastrões da justiça e, do, e dos partidos que trabalham... É nessa manobra. A população, ela está acordando, Sardinha. E uma revolta e uma revolução, sabe qual é a diferença? A revolução é... A revolta francesa, a revolução francesa, a diferença foi nem uma hora e meia. É exatamente. De uma para outra. Quando é. se começa numa revolta, e no instante se transforma em revolução. De... e em uma revolução. Né? Uma revolução. E a revolução haverá prantos e ranger de dentes. Exatamente. De então, derramados. assim... É... É, quando se. Poxa, mas isso não está acontecendo, nós vemos numa uma, uma democracia consolidada. Isso é tudo mentira, É mentira. Você foi, né? isso é mentira. É, foi. É democracia consolidada, onde prevalece é, o, o, a, a vontade e os, e os privilégios dos mais ricos, dos mais poderosos, é, da, daqueles que cometem ilicitudes. Como é que é isso? Que democracia é essa? Então, nós, é não podemos, nós, nós não podemos contar com a justiça? Não. Onde nós não podemos é, ter a justiça como nosso salvaguarda? Mas se não, um tiver, de mas se não tiver isso que você disse aí, ah, o povo nas ruas, nós não teremos... Mas conseguir. eu aviso de novo a esses criminosos de plantão, é, tenham muito cuidado, voltem atrás nos seus planos, porque quando houver a primeira revolta, é, para se haver uma revolução... É um, é, um, é um tiro na é um, é um não né? é, um, é muito rápido, é, muito rápido. Então, o povo tem uma paciência muito grande, está fazendo seu papel tá democrático. É é, é, inclusive, Sardinha, quando a gente fala de, do governo federal, a gente tem que falar uma coisa muito importante. É, que, porque quando você está é, muito sedento, é, muito focado em tomar o poder a qualquer custo, você vai cometendo tropeços, né? Sim. Cometendo Sim. tropeços. É, o, o STF cometeu um tropeço muito grave. Na minha opinião. E esse eu acho que não tem volta. Ele não consegue revogar esse tropeço. Esse STF lá, não. Se saírem esses ministros que estão lá e formularam um outro STF com juiz de carreira, com mandato, é, por, por prazo determinado, eu, é, eu acho que a coisa pode dar uma, uma, mudar a credibilidade dessa instituição. Mas o que acontece é o seguinte: eles pisaram no calo dos cristãos. Sim. Dos cristãos. Quando você. É, impede, porque quando a gente fala é, do cristianismo, a gente não está falando simplesmente confessar a fé, não. A gente está falando da, da, dos mais pobres, Sardinha, porque o mais pobre ele não tem dinheiro para pagar um, um psicólogo, um psiquiatra. Então, quando ele vem em grande aflição, ele procura a igreja mais próxima, o pastor, o líder religioso, o padre, para poder desabafar, tirar um conselho, confessar assim, suas aflições a, a Deus a vida. e continuar tocando a vida com fé. E foi subtraído isso, nós somos tratados, eu como cristão, é, posso classificar, que eu fui tratado como é, eu, um sentimento meu, Sardinha, um sentimento meu. É, quando falou, olha, o STF decidiu que não pode ter mais cultos, quem decide isso são os, os, os prefeitos e governadores. Eu me senti tão sem... Sem chão. Então, é. É, e aí você vai falar, mas sem chão como, Leandro? Você vai falar, você está sem chão por quê? Porque, é, é, é, é, não, a gente vai perdendo aos pouquinhos. A e gente quando, tem uma crença, né, Leandro? Tem uma crença. E quando você vai perdendo um pouquinho. Mas quando você perde o direito você perde o direito de ir e vir, você perde o direito de trabalhar, e você perde o direito de confessar a sua fé, daqui a pouco você perde o direito de comer. É, é. Então, quer dizer, a coisa foi degringolando, você fica sem chão porque é, é, é, é um prejuízo absurdo é, social, moral, religioso, espiritual, que você está sofrendo em pouco. Nós estamos falando em dois anos, Sardinha. Essa, essa revolução, as avessas que, que começou com o vírus chinês, né, ela não tem dois anos, Sardinha. Não, não tem. Entende? Então, esse é uma grande, uma, um, um grande ponto a ser tratado a todo momento. Só que eles conseguiram a antipatia de todos os cristãos. Bom, todos. É, Para nós. Encerramos esse bate-papo sobre o governo federal. Tem solução, né Leandro? Sardinha, tem solução. Nós temos solução porque somos um povo que acredita em Deus, somos um povo trabalhador, um povo que, apesar de todas as dificuldades, é, levanta de manhã, agradece a Deus por mais um dia, com todas as dificuldades, seja elas financeiras, psicológicas, é, enfermidades, nós vamos em frente. Né? E um povo que tem Deus, Deus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 porque você vai receber alguns dinheirinhos em troca. É essa coisa ridícula. Faz tempo que eu quero falar isso de oportunidade. Muito bem, Sardinha. Eu estou errado, de Sardinha. De jeito nenhum, Sardinha. Essa é a revolta de todos os cidadãos brasileiros. Ela está nisso aí. E o pior, Sardinha, é, é, é, é, é, é, eu queria bater dois papos com você em relação a esse Covid. Por favor. O primeiro é quando a gente perde toda a dignidade nossa. Por exemplo, hoje, se você for diagnosticado com vírus, for internado...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 a gente está falando dos políticos eles só falam o que não presta vamos falar de alguma coisa que dá Uma coisa que tenha ganho é, tenha ganho então o vírus por que, que ele ataca a parte do organismo vamos entender isso quando ele entra no organismo ele precisa codificar uma proteína para por que, que ele precisa codificar essa proteína Se é uma coisa você sai na chuva você não pega uma capa Sim. você não coloca uma capa vamos falar você sai, vai mergulhar você não coloca uma roupa de mergulhador para você mergulhar e para você entrar na água senão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 Você sabia disso? É mesmo? É o primeiro. Nós vamos chegar lá e vamos deixar é a, a população bem, bem clara. A mãe e o pai. A, a mãe e o pai é da China. Da China. Tem a... que ir lá perguntar. Xing Jinping vai falar para nós. Achamos é. os é. culpados. É. Aí o que acontece? Vamos lá. Para a gente entender. E os colegas médicos aí, né cientistas, aí pode entrar lá, comentar, contraditar e me ajudar a aprender um pouco mais. Né? O senhor é, se furtou da possibilidade de esclarecer a população, eu estou aqui fazendo o seu papel. É, agora, Sardinha.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 Ele tem uma nova capa, um novo Sim. envelopamento. Ele pegou uma outra célula, uma outra proteína... Do, do, do, do, do Não, do pulmão, do das pulmão. células pulmonares. Ele pega uma, porque uma, uma célula ela não vive de uma proteína só. Ela sintetiza, sintetiza algumas proteínas ou algumas centenas delas. Né? Então, ele pegou uma outra proteína, ele ficou um pouquinho diferente, um encapsulamento. o encapsulamento do vírus é o mesmo. Agora, qual é a diferença do AIDS? O da AIDS, ele entra na célula, RNA. Lá dentro, ele se multiplica, se transforma em DNA.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 Sabe que eu tenho uma casa em São Paulo, né, Sardinha? Sim, por ocasião, eu fico por lá de vez em quando. Você tem ele... levado a Valéria lá? A Valéria, não, eu não, eu, ela vai e não me fala nada. <risos> Nem ah, avisa! Não, não, não, ele é diferente. Ele... Isso é bom, isso é bom. Ali eu, eu, eu, eu, eu, se eu não posso dizer que eu levo, eu posso dizer que eu recebo. <risos> Mas isso, é bom fazer o um sur... É gostoso receber uma surpresa de vez em quando, né? É, sim, Sardinha, com certeza. E acompanhei algumas vezes ali, né, num café, numa, num bar ali da, da Zona Central de São Paulo, esses grandes jornalistas. Tive a oportunidade.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 Pergunta objetiva: Qual é o seu compromisso? Eu te respondo: nenhum. Você não tem compromisso com as mulheres, nenhum compromisso com a mãe de família que tem duas ou três crianças pequenas depende da creche para deixar para poder laborar em favor do sustento celular. Né? Então, imagine só. E essas crianças hoje já estão ficando como? Elas estão ficando emprestadas, emprestada para um vizinho, emprestada para um tio, para uma tia e ali começa a sofrer as violências. Que vai? A, a, a, essa geração do COVID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 cientificamente, que o tratamento precoce é válido. Não é isso? Vamos de novo. Cientificamente. Cientificamente é uma palavra que está sendo muito utilizada por um bando de imbecil, né? Eu digo um bando de imbecil, cientificamente comprovado.